Você que me acompanha nas redes sociais, aqui nos vídeos... Você já sabe que eu gosto de contar metáforas. E essa é um jardineiro do rei... Preparou o um terreno, comprou sementes na floricultura... Ele semeou as sementes do terreno preparado... Regava, cuidava todos os dias... Aguardando que ia e aquelas sementes fossem floreir. E na verdade... O jardim ficou muito bonito e ele visitava esse jardim todos os dias. Acontece que num determinado momento de uma visita, ele percebeu que tinha ervas daninhas no meio das flores. Ele disse, meu Deus, como é que eu vou arrancar essas ervas daninhas é, para não estragar as outras flores? Ficou pensando, pensando, não, não chegou a conclusão nenhuma... Aí ele falou com outro jardineiro, também não chegou, falou com o segundo, com o terceiro, e ninguém pôde colaborar com ele, para mostrar para ele como tirar as ervas daninhas daquele jardim. Até que chegou a ele, alguém disse, ó oh, lá no morro, mora um jardineiro legal, já um ancião, ele vai te ajudar. Ele foi lá, conversou com o cidadão, o cidadão veio, os dois sentaram e começaram a observar o jardim florido, com as ervas daninhas também. E o jardineiro perguntou: e aí, o que, que eu faço para tirar essas ervas daninhas sem machucar as outras flores? E aquele ancião, com a sua experiência, ficou um pouco em silêncio, depois olhou para ele e disse: Quem sabe você comece a amar, sentir a paz também com essas ervas daninhas. Olá, eu sou o professor Antônio Bi, sou parapsicólogo, ativista quântico, treinador mental. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre por que sentir a paz é difícil. Eu vejo que é uma busca desenfreada em encontrar a paz. Alguns entendem como felicidade. Se eu perguntar para todos, provavelmente todos vão confirmar: eu quero ser feliz, eu quero sentir a paz. E por que é tão difícil sentir a paz? A resposta é muito simples: para eu sentir a paz, eu preciso vivenciar a paz, eu preciso estar no estado de flow, energia, eu preciso ser, eu preciso estar inteiro, eu preciso estar conectado, é estar em comunhão com a totalidade. É eu ser, eu, o todo. Vamos exemplificar. Se eu estou no local onde a temperatura é alta, por exemplo, 43 graus, eu vou sentir no corpo o efeito do calor. Se eu quero mudar o meu estado físico de calor para frio, eu preciso sentir a temperatura interna de calor para frio. Se eu quero sentir um beijo delicioso com a minha esposa, com a namorada, eu preciso experimentar, eu preciso praticar, eu preciso me preparar até para isso. Então, quando se fala em sentir, significa não tão somente no físico, no mental, no emocional. Sentir é sentir, é experimentar, é vibrar, é ser inteiro, é explodir de alegria interior. Então, a pergunta é, por que não consigo sentir a paz, professor Bis? A resposta é, porque você não vive, não sente a paz internamente. Não tem como você se sentir Pois aqui é algo invisível, é intangível, é para sentir. Se não sentir, não vai sentir. A verdadeira paz é somente sentir é quando você está no fluxo com o universo, quando você está em harmonia com o universo, quando há a conexão dos quatro corpos. É uma realidade dentro das leis universais em comunhão com todo, onde a congruência é verdadeira, a paz é sentida quando você vive o verdadeiro amor. Portanto, a dificuldade de sentir a paz está relacionada com as nossas atitudes incongruentes com o universo, onde o foco é ter, o egoísmo é julgar, é a parte externa, a paz não é comprada. Não há local físico que você possa ir e usar o teu cartão de crédito e comprar em 12, 12, 12 vezes ao vista e sair com ela. Não! É construída nas suas atitudes, no que você faz e experimenta. A sua relação com você e com a natureza, claro, e com os outros. A paz é um estado de ser e não ter. É sentir que você não vê, não toca, mas é... Isso é difícil. Provavelmente você já tenha tido momentos de paz, de verdadeiro amor, e sabe o quanto é difícil ficar 24 horas nesse estado. Mas, Mas esse é o nosso desafio. Portanto, se você nesse momento não está sentindo a paz sonhada, pare. Reflita. Somos o resultado das nossas escolhas e atitudes. Então preciso mudar algo em mim para ressignificar a minha vida, sentir a paz. O gostoso é que você pode começar agora. Não depende de ninguém a sua mudança, a experiência da sua paz. Pode senti-la, numa criança, um, caminhando numa mata, brincando com o animal. Pode sentir a paz com, com um colega de trabalho. Por quê? Porque é ser e, e ser não significa os objetos. Não significa o local, mas é ser. O teu estado emocional de paz. Faça a experiência. Verás que é muito agradável a sensação de ser o que eu queria ser e às vezes eu não sou. A experiência de sair da matrix, da caixa e mergulhar no universo que é você. Na busca da sua essência, do amor. É uma delícia. Pode ter certeza que... Que esse estado de flow, de paz, de amor, de harmonia, de, de verdadeira conexão, sentindo essa paz no interior, você se torna uma pessoa poderosíssima e sente o amor do Pai no seu coração. Bem, espero ter colaborado com você. Se não me perdoe, assine meu canal aqui no YouTube e deixe um comentário aqui abaixo. Compartilhe com seus amigos. É, um abraço carinhoso. Namaskar.